29 anos, vou falar que brevemente o que aconteceu com a gente hoje na manifestação do MTST na, na delegacia, é, a manifestação estava pacífica, como sempre, como é de costume na MTST, tranquila, quando um policial chegou abordando um dos nossos companheiros, Começou a companheirada a correr para defender ele, todo mundo ficou alarmado. A gente correu até o encontro dele para saber o que estava acontecendo. E aí começou o embate: né? bombas, bombas, bombas, muitas bombas. A polícia descendo a cacete em todo mundo. E, bom, nessa hora eu cheguei mais próximo para ver exatamente o que estava acontecendo. Estavam batendo o nosso companheiro. É, na verdade, aconteceu uma grande confusão e um não sei exatamente como um policial me deu um mata, mata leão mata leão me derrubou no chão é, depois só que eu fiquei sabendo que tinham dois policiais porque na hora você fica totalmente perdido né tinham dois policiais me arrastaram até próximo onde estavam os outros detidos e foi isso quer dizer houve várias, várias pessoas que foram detidas inclusive eu sem o menor motivo, de maneira arbitrária, de maneira violenta, como a polícia sempre costuma fazer um, com atos ato de, da, da periferia, então mais uma vez a gente tem aí uma, um ataque, um ataque a direitos, um ataque aos trabalhadores, durante a delegacia sempre colocando a gente de maneira a intimidar, enfim, foi bastante complicado, mas... Tamo junto, se eles querem nos intimidar, não vão conseguir, a gente tá na luta, vai continuar na luta, fora Temer. E como você encara em um dia que 15 mil mulheres se juntaram na Paulista contra o machismo, uma violência Ai, de que... homens contra você dessa forma? Putz, não dá nem falar, absurdo.